Que bom vocês aqui, pessoal, hoje, primeiro dia de fevereiro, vamos fazer nossa palestra, uma palestra que eu considero tão importante, tão boa, porque é o caminho que nós devemos seguir para a nossa felicidade, para o nosso, nosso bem-estar. Hoje me alegra muito a presença da Vanda, minha prima, e a Claudinha, minha prima também aqui. Era uma surpresa para mim, não imaginava que elas viessem, mas também o Marar, todos vocês que vieram, viu? é uma alegria enorme receber esse carinho. Quando eu fiz faculdade de odontologia, teve um momento em que o professor deu aula de marketing para dentistas. E aí ele falou, se você cobrar muito caro, não é o grande problema. O paciente não se importa tanto. É claro que tem um limite. Mas se você tratá-lo mal, ele não volta. E é realmente isso que eu sinto aqui, é como o tratamento do carinho é tão gostoso, faz tão bem para a gente. Então, muito obrigado mesmo. Espero retribuir a altura essa palestra para vocês que vai nos ajudar a entender uma mensagem de Jesus para nós e, talvez, mudar o nosso comportamento. Essa palestra é uma palestra longa, pessoal. Eu cronometrei ela, cortei o que deu, ela deu dando três horas. <risos> Não, mentira. Duas horas. Não, mentira. Sério, agora. Uma hora, tá? Uma hora, uma hora e cinco. Então, pedi à casa, generosamente, que se pudesse que eu começasse pontualmente às oito, para a gente acabar ali nove, nove e cinco. É claro, os recados são importantes, mas se estendêssemos muito até umas 9h15, eu terminaria 9h15, 9, 9h20, e aí poderia atrapalhar. Então, eu desejo uma boa palestra a todos vocês e que a gente comece com essa história. Pessoal, em 1971, eu não tinha reencarnado ainda. Eu reencarnei em 1976, eu assisti... Esse programa na TV Tupi do Mundo Espiritual. E o Chico Xavier foi convidado para ir nesse programa. E lá ele foi apresentado. Era o programa pinga Fogo. E vocês sabem como é esse programa. Muitas pessoas importantes questionavam dúvidas sobre o Espiritismo ou, na verdade, sobre o um assunto que aquela pessoa que estava ali tratando poderia responder. E Espiritismo naquela época era muito mais atacado do que é hoje. Hoje nós já somos muito mais fáceis Fazer uma reunião pública assim Antigamente era muito mais problemático Até pela intolerância que essas religiões têm entre si O que é uma bobagem, uma falta de humildade Mas aí no momento que começou -se a se apresentar A banca questionadora do Chico Falava-se praticamente um minuto, dois minutos Só de adjetivo daquela pessoa antes de falar Por exemplo, aqui nós temos o escritor o compositor, o poeta, literário, professor Vicente Leporassi. Maravilha, muito bem. O próximo é um deputado, um dos mais importantes homens de Minas Gerais, um homem que trouxe né? freitas nobre. E o Chico quietinho sentado ali no meio. E aí foi então se apresentando vários e vários dos questionadores de Chico então passou-se a pergunta ao primeiro, Vicente Leporassi. E o senhor Vicente Leporassi perguntou como que o Chico gostaria de ser tratado. Se chamava ele de professor, de escritor? Como que ele preferiria? E o Chico deu uma resposta, que é o tema da nossa palestra. Depois de apresentar, de perguntar, ele disse assim: Chico, já é demais para mim. Chico é demais para ele. Qualquer titulação que fosse colocada, então, exagerava-se muito naquela situação. A palestra de hoje é sobre humildade, o que vem a ser, o que é o oposto de humildade, como podemos usar essa virtude em nosso benefício? Para que serve? O homem humilde é um homem pobre? O um homem humilde é aquele que Faz o que? E essa história é muito interessante Tem aqui nesse salão Eu até vou chamar a atenção Nós não combinamos isso Uma pessoa, que é meu amigo há muito tempo Lá da época do Baque E ele sempre se senta no último banco À minha esquerda aqui Nesse salão ou em outro salão Será que isso é um gesto de humildade? De não se impor, de não querer se mostrar? Pode ser mas no fundo, nós vamos entender que humildade é algo que não dá para ver numa roupa, humildade é algo que não dá para se ver numa fala, talvez sim nas ações, nos gestos que nós vamos ter. E imaginem só, Jesus tinha completado 30 anos de idade, estava novo o nosso Mestre, para a época não tão novo, mas hoje novinho, quando eu pergunto a uma pessoa: Ah, teu aniversário, quantos anos está fazendo? Ele fala, estou fazendo 33 anos. Eu falo imediatamente, nossa, mas Jesus morreu jovem, né? 33, e com tanta imponência, com tanta bondade, humildade, marcou o tempo como antes e depois dele. E nesse momento dessa história, nosso mestre contava 30 anos. E ele sai a pé de Jericó a Jerusalém. É uma boa caminhada a pé, pessoal. Lá, chegando em Jerusalém, Caminhando ali pelo deserto, ele se sentou para descansar próximo ao templo de Jerusalém e foi observado por um grupo de sacerdotes que estavam ali, ociosos. Viram aquelas pessoas que não chamavam atenção, mas de repente um ser em especial chamou a atenção dos sacerdotes e em especial de um deles chamado Hanã. E esse sacerdote... Ficou impressionado com aquela figura. O que será que chamou a atenção de Hanã? A humildade? A pobreza dele? Não deve ter sido isso, porque lá devia ter um monte de gente com roupa igual, simples. Mas alguma coisa chamou a atenção. Quem sabe se explica essa atenção pela definição que Emmanuel deu desse mesmo Senhor Jesus Cristo, quando ele, no corpo de públicos lentulos, vendo Jesus, tem essa impressão. É tão bonita essa parte no livro Há dois mil anos que eu memorizei de tanto que eu li para me sentir bem. Que diz assim, Tratava-se de um... Vê se não parece comigo. Essa descrição, porra, está lá, vocês podem conferir. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino irradiava daquela majestática figura uma fascinação irresistível. É, não parece muito comigo, não. Hum, acho que não tem nada a ver. Porém, quando Hanã, então, vê essa definição, vê esse ser, ele é impulsionado a conversar com Jesus. E, chegando lá, faz uma pergunta por demais importante, uma pergunta que vai responder a nossa palestra. Ele diz assim, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde a ele, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Hanan se impressiona e fala, reino de Deus? Que pensas tu, venhas a ser isto? Ele falou: O reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Mas vamos parar um pouquinho aqui a fita. Fita era VHS. Quem tem menos de 20, não imagina o que é isso, né? Mas a grande maioria é que a gente vai saber. Tinha que rebobinar a fita, lembra de rebobinar? Rebobinar é uma palavra que o Henrique não sabe o que significa, rebobinar. Porém, guardemos um pouco, só para a gente entender, quem é que estava conversando com o Hanan. Essa descrição de sorriso divino, longos e sedosos cabelos, com um semblante compassível, fios dourados, parecendo uma luz desconhecida, diz pouco para nós. Diz algo exterior. Mas há uma explicação dada pela doutrina espírita de quem vem a ser esse senhor. Vamos pausar um pouco o nosso vídeo cassete, porque nós vamos retomar essa história. E essa pausa é para fazer um apêndice e explicar quem é que está respondendo a esta pergunta de Hanã. Não é qualquer pessoa, não é qualquer cientista da Terra, não é um ser humano qualquer que está encarnado ali. É um Cristo. E olha só que interessante. O que significa um Cristo, pessoal? O Cristo, em hebraico, em grego, tem a mesma tradução. Do hebraico, é machal, que significa messias, que significa ungido, eleito para governar. Do grego, cristos, que significa ungido também. Mesma coisa, eleito para governar sobre, sobre a terra, sobre nós. Mas isso diz pouco. Eleito para governar, ungido, aquele que foi escolhido, talvez, por Deus, para fazer a nossa vida melhorar. Mas olha que interessante quando a gente começa a aprofundar a opinião que a doutrina espírita traz desse ser. Na revista Espírita, pessoal, em 1868, mês de fevereiro, há um texto onde dois espíritos, Lacordaire e São Luís, explicam para nós o que significa ser um Cristo eu achava que Cristo era sobrenome, Jesus Cristo, Paulo Cristo, Marar, não, Marar já é sobrenome, Tato Cristo, não, não é, não é sobrenome, é uma posição, é uma conquista a condição de ser Cristo. E ele disse assim, ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, então, nós temos na nossa classificação espírita três níveis, vamos dizer, de espíritos. Os imperfeitos, que somos nós, os bons, que são já nossos anjos da guarda, e os, cristos, que, oh, cristos não, e os puros, que estão acima dos anjos da guarda. Dos puros, os cristos são os mais elevados. É o ser que já estagiou muito como espírito puro e ele já diferenciou-se entre os puros. Então, por exemplo, se eu chegar numa classe aqui, numa sala de aula, e perguntar ao professor qual desses aqui é o seu melhor aluno? Ele fala, é aquele ali, ou aquela ali. Ele tem dentro da classe um eleito ali, ó. Ele é o, esse é o mais sábio. Mas ele ainda é estudante, ele não sabe como os professores isso. Então, quando ele se formar, ele passa a ser um professor. Beleza. Dos professores agora, qual que é o mais conhecido? É aquelas titulações, mestrado, doutorado, livre-docência que nós vamos dando. Então imagine que essa categoria dos puros é uma para a gente chegar no puro. Nossa, meu Deus, tem chão. Entre os puros ele é um dos mais elevados, por isso recebe a titulação de Cristos. Então todos os espíritos puros são Cristos? Não. Poucos deles são Cristos, mas todos os Cristos já são espíritos puros. Para vocês terem uma ideia, eu, quando comecei a ler a explicação da escala espírita trazida por Allan Kardec, a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, eu me classifiquei como um espírito bom. Eu pensei, ah, acho que eu sou puro. Não, puro não. Ou melhor, não vou ficar nem espalhando por aí, né? ainda mais hoje, que aparece palestra é sobre humildade. Mas eu acho que bom eu sou, porque eu não faço mal, só quando a pessoa merece. Se eu prejudico alguém, é porque ela mereceu ser prejudicada. Mas não é essa a definição que Allan Kardec dá. O bom espírito não é quem faz coisa boa. O bom espírito ele só deseja coisa boa. Desejar é diferente de você fazer também. Eu posso até estar doido para enfiar a mão na cara dela, porque, às vezes, dá uma vontade de enfiar a mão na cara dela, não dá? Ou dele. Mas essa vontade, os bons espíritos já não têm mais. Se vocês querem entender onde estão na escala espírita, respondam intimamente. Vocês sentem ciúme, raiva, inveja? Se sentem, estão na classificação dos espíritos imperfeitos, como nós. Por isso precisamos da encarnação, por isso precisamos ir à escola. Quando nos formarmos e não precisarmos mais, não, mas nasceremos nesses planetas encarnatórios. Estaremos estagiando em outro modo. Quando não temos mais tais sentimentos que nos machucam tanto, porque pode ver, eu poderia fazer uma brincadeira aqui com vocês e alguns darem risada e se divertirem, e outros se machucarem profundamente. Não é em si a minha brincadeira, é em si o que se produziu no íntimo pela brincadeira. É o que se produziu no coração do que se falou. É aí que vem a nossa classificação então, de espíritos imperfeitos que guardam mágoa, quando nós não mais sentimos isso e fomos bastante testados, porque pode ter certeza, uma vez, de uma coisa, pessoal, se vocês estão passando por um problema, é porque não aprenderam ainda a lição e Deus sabe que não aprendeu, ou porque precisam ser provados para ver se realmente, numa, em outra situação, mantém essa postura. Às vezes você passa por uma situação, não reage como a grande maioria e foi provado, maravilha, passou no teste, está ótimo. Quando nós não tivemos mais essa situação e vai chão, dá para perceber que hoje todos nós aqui sentimos esses sentimentos. Eu estava chegando aqui e parar um carro e um senhorzinho que anda de bengala, com uma outra senhora que anda de andador e um outro que estava na cadeira de roda parou. Eu falei: "Para que folgados meu? Mentira, eu inventei essa história. Tem tá três pessoas assim. Mas eu diria: "Poxa, cortou minha vaga. Que raiva que dá! E você já classifica toda uma cidade que não dirige bem para uma fechada que se tomou de uma pessoa." Mas isso nós, com a lapidação, vamos melhorando, e vamos chegar aos bons. Chegando aos bons, poderemos ser anjos da guarda já. É o que Allan Kardec diz. Passado dos bons, chegaremos aos puros. Depois de muito estágio, chegaremos à condição dos Cristos. Portanto, muitas vezes você fala, você é Espírito puro? Sim. Quantos anos? Tenho um milhão de anos como Espírito puro. E você é quem? Eu sou estagiário de Jesus. É algo mais ou menos assim, pessoal. Vamos continuar lendo. Esse texto foi de Lan Corder. Então, são os Espíritos puros. Deus escolhe entre os seus eleitos, os seus superiores, e os encarrega de missões especiais, como, por exemplo, governar um planeta. E que não há eleição, há a eleição de Deus, Ele que elege. Aqui, agora São Luís. Os Messias... Seres superiores chegados ao mais alto nível da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os tornam infalíveis dali por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo durante a encarnação. Quando Alcione, no livro Renúncia, resolve encarnar para ajudar um coração que amava e que viria por necessidade naquela encarnação, ela não precisava encarnar no planeta Terra. O mentor dela, acima dela, filha, diz a ela: "Você tem certeza que você quer fazer esse tipo de missão? Muitos na tua condição encarnam com essa ideia, com esse objetivo e não retornam, não conseguem voltar, porque na carne é complicado. Tenho certeza que todo mundo, quando acorda pela manhã, tenta acertar nas coisas." Tenta fazer o melhor tratamento de canal, instalar o melhor aparelho ortodôntico, tenta fazer o melhor curativo, a melhor merenda, tenta ser uma pessoa. Tenta, não é possível que quem acorda quer fazer o mal. Mas quando você lida com o ser humano, quando você se envolve na ira, quando você se entrega à cólera, aí complica muito. Estes seres não têm perigo, podem encarnar, porque mesmo durante a encarnação eles não são suscetíveis a tais falhas. Eles estão acima disso, chegaremos nesse ponto. Fala a verdade, vocês têm vontade de voltar a brincar com tinta guache? Vocês têm vontade de brincar com massinha em vez de assistir um programa que vocês gostam, em vez de brincar com o filho, em vez de fazer. Não, vocês não têm mais essa vontade. É como Jesus, ele não vai falhar, ele não vai trocar uma, uma postura ética e moral por brincar com tinta guache, por comer um pedaço de picanha, por mais gostoso que seja. Ele não vai querer fumar um cigarro, ele, não, ele está acima disso, ele não é mais escravo disso. E o próprio Mestre falou, quem comete o pecado torna-se escravo do pecado, porque você está preso àquilo, você depende. Daqui a pouco, um está ficando doido, para vontade de fumar, ele tem que sair, ele vai lá fora, fumar um pouquinho, perde um pouco da palestra, e quando sai, eu falo a melhor parte da palestra, e ele volta, porque ele é escravo daquilo. Ele não consegue, ele sucumbe a tais provocações, e esses espíritos estão dizendo que não. Então olha só que coisa maravilhosa. Então eu falei e sim recebe essa afirmação. Continuando de São Luís, admitido no conselho do Altíssimo. Olha que legal, tem um conselho lá. Tem uma um convite a que Deus faz e esses seres entram lá, admitidos no plural, porque não tem só nosso Cristo, tem vários no conselho do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. Por isso que Allan Kardec fala que Jesus é o médium de Deus, o médium é o intermediário, para Jesus não tem mais intermediários. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai se não por mim, vocês têm que passar por mim, pessoal. Vocês têm que seguir o que eu estou falando, falar, fazer o que eu estou fazendo para chegar ao Pai. Ele já está diretamente no Pai, recebe diretamente a sua palavra. É entre eles, é recebe ah, diretamente a palavra da divindade. Verdadeiros representantes da divindade, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para grandes missões, podem também serem chamados de Cristos. É este Senhor que a fita parou no VHS lá, ou no DVD, nós não podemos demorar, demorar muito no pausa e solta, e continua a história. É esse Senhor que está encarnado ali, conversando com Hanã, e que ele vai responder a história de Jesus. Existe uma, um livro de Ramatiz, muitos da doutrina espírita falam que Ramatiz é um falso, um pseudo-sábio, né? o próprio Herculano fala isso, então não, não, não me apoio muito nisso, mas eu vou citar o que o Ramatiz falou. Tem um livro do Ramatiz chamado O Sublime Peregrino, que eu li, e lá ele comenta que a encarnação de Jesus na Terra demorou mil anos, para que o perispírito dele ficasse adensado, fosse se organizando, para ele poder encarnar como nós. De tão é, diferente que é a vibração dele aqui no planeta Terra. Eu prefiro talvez acreditar que ele não tem mais dificuldade nenhuma para essas coisas, mas que para organizar todo mundo, queria encarnar como mãe dele, quem vai ser os discípulos, vamos encarnar todo mundo junto, preparou uma organização que demorou bastante tempo. Mas é para ver que realmente não é brincadeira e que não é fácil. E que esse menino... Então, vem à terra e nasce pelo caminho normal do nascimento. Jesus, eu tenho uma prece que fala de Maria, com muito respeito e amor à nossa mãe espiritual, mas Jesus vem pelas vias normais de um, um casamento. Ele vem, nasce, Maria produz o seu menino, ele começa a crescer, e logo nos primeiros dois anos ele tem que fugir, porque iam é um, Matar, segundo Herodes, uma ordem para matar todas as pessoas que pudessem tomar o trono dele. Vê que ele não veio com um manto de púrpura, ele não veio com uma coroa de ouro, com pedras de diamante. Não, ele veio na condição normal, numa condição sincera. Veio e, completando 12 anos, tem o primeiro relato dele na Bíblia, quando ele estava conversando com doutores da lei e calando os doutores da lei. Só que ele cresce mais um pouquinho, completa 30 anos. E, por falar nesse burrinho, pessoal, tem uma história de humildade do Chico que dá para contar aqui. Tem uma vez que uma mulher chegou e sonhou, ou sonhou não, conversou com uma cartomante, alguém que joga buzo, sei lá o quê, e que falou que ela havia sido um mártir do Cristo. Aquela pessoa recebeu a informação porque, quando você vai atrás dessas coisas, eles vão te falar o que você quer ouvir, viu, meu? É igual quando você quer namorar uma menina, ou um menino. Você fala o que ele quer escutar Igual o chorão Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar É claro, eu não tenho nada para oferecer Eu falo o que você quer escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar E essa cartomante então esse, esse informante médium Que usa a maior mediunidade Falou a essa senhora que ela havia morrido no circo romano Como mártir do Cristo E ela conversava com o Chico Xavier Louvando-se dessa boa notícia Ela estava feliz, tudo bem e ela perguntou, Chico, e você sabe já quem você foi? Porque eu, Chico, fui mártir do Cristo. Acredita que eu fui devorada por um leão. Um leão me comeu e eu estava ali defendendo Jesus. Ele falou, que beleza, minha irmã, que beleza. E você, Chico, você sabe já quem você foi? Infelizmente, sei sim, minha irmã. E você, Chico, então, foi um mártir também? Deve ter defendido o nosso Cristo, deve ter lutado com amor a sua Ainda não, minha irmã, ainda não. Mas como não, Chico? Você, um grande homem, quem você era, então, nesse tempo? Ah, minha filha, eu era a pulga que sugava o sangue do leão que comeu você no dia. Menos, pessoal, não fica reivindicando muita coisa, não. Oh, olha quem eu sou. Se Deus fala, filha, vamos colocar elas por elas, então? Vamos ver a lista do ponto positivo? A lista ponto negativo? Não é bom para nós. O pai já está dando muito além do que precisava dar pra gente. Vamos nos contentar e ser gratos. Eu trabalho como dentista e toda então, chegada de um paciente, eu falo, olá, tudo bem? Isso sei o quê. Nossa, esse calor que insuportável, aqui está fresquinho, mas esse calor, eu vou lá, na ficha, reclamou do calor. Ah, esse calor está muito fogo, né? Mas vai melhorar. Passa um dia, chega inverno, graças a Deus temos as estações. Aí ele chega lá, ah, e reclamou do frio. Thaís, marca num dia de chuva para mim, quero fazer uma teste. O que, que vocês acham que acontece? Oh, que chuva! Oh, nesse dia de chuva, estava estão aqui, não tem onde parar o carro. Eu tenho confiança, pessoal, que se eu falar assim, filho, qual é a temperatura que você gosta mais, 24 para 25? 4, 25. E Deus colocasse esse ser para morar num planeta que não mudasse a temperatura nunca. Nunca chovesse, ele ia falar, pô, mas que clima que não muda nunca, meu? Pessoal, o bem ou o mal, vocês que escolhem, viu? Então, se alguém já sabe, foi no consultório, não reclama, mas nunca vou anotar na fichinha, hein? E faço doer o dente também, não, mentira, não faço nada. É só para saber. E esse menino, então, com 12 anos, já estava calando os doutores da lei, respondendo coisa. o Henrique fez 12 anos, eu falei, Henrique, Imagina você conversando com promotores, com o pessoal do STF, você conversando com gente assim que sabe muita coisa e calando eles, falando coisas que eles nem imaginam. E como que você saberia disso? Ele falou: não sei, papai, não sei. Pois Jesus conseguia, Henrique. Jesus fazia isso pelo conhecimento que ele tinha. Esse menino cresce um pouco, faz 30 anos, sai de Jericó, vai até Jerusalém. Chega perto do templo, é observado por um homem chamado Hanã, que chega perto dele e fala, Galileu, o que faz na cidade? Solta o play, a palestra continua. Ele fala, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, que pensas tu venhas a ser isto, Galileu? Reino de Deus é obra divina, é obra de Deus no coração dos homens. Ele fala, reino de Deus em tuas mãos? Olha a arrogância já subindo. Por que não poderia? Por que não pode o reino de Deus estar nas mãos de qualquer um? Por que não pode, sei lá, um papa ser branco, preto, índio, negro? Faz diferença? O que não poderia acontecer para que aquela pessoa não tivesse reino de Deus, a não ser a elevação dela, a moral dela? Afinal de contas, todos nós somos filhos e estamos construindo nosso próprio reino de Deus em nós, porque ele fala reino de Deus é obra de Deus no coração dos homens. E aí ele percebe então as roupas simples de Jesus, Humildes e faz uma pergunta derradeira. Diga-me, Galileu, o que pensas colocar em teu altar? Por acaso já vistes uma estátua esculpida em fragmentos de lama? Poxa, o ramão estava bravo, hein? pegou pesado. E Jesus fala, sacerdote, notem, pessoal, não há mármore mais puro que o sentimento, e não há cinzel é superior, a boa vontade, ele faz uma comparação, ele faz uma parábola. Que parábola é comparação. Mármore, com que Hanan estava imaginando colocar lá no altar, com um sentimento. Então, nós temos um sentimento em nós, que pode ser na nossa cabeça, comparado a alguma coisa que vai ganhar uma forma. Está na forma bruta ainda. E o que vai lapidar esse sentimento? O cinzel. É a boa vontade, é a humildade, que vocês já vão perceber. E ele diz isto. Por falar até, inclusive, em esculturas, é bonita essa história, dá sempre para falar. É o Michelangelo que esculpiu Davi, vocês já viram o Davi, né? Sabe aquela forma maravilhosa daquele ser humano, assim, que as veias da mão tá tão bonita, tão perfeita. E era um bloco de mármore branco que estava jogado lá na Itália, o Leonardo se interessa primeiro, pede à prefeitura que permitisse que ele fizesse, Michelangelo fica sabendo e vai atrás, para ele que fazer. Era uma disputa ali entre dois gênios, né? eles brigavam bastante, Michelangelo era bem casca grossa, pelo que se informa, o Leonardo já era mais, mais velho um pouco, quando Michelangelo estava com 18 anos, o Leonardo devia ter uns 45. E ele estava ali naquela disputa e deram então a Michelangelo o direito de fazer. E aí ele desculpe aquela obra-prima e pergunta: mas como que você fez o Davi aí dentro? Como que você conseguiu? Como você esculpiu pin... interiço? Quer dizer, não tem emenda, não tem quebra. Ele falou, ah, na verdade o Davi já estava lá dentro, eu só tirei o excesso. A gente tem que fazer isso no nosso sentimento. E isto é o que a humildade vai ajudar a gente a fazer. Mas esse Senhor, então, responde isso para a gente, que a humildade é o que vai nos preparar para conseguir fazer. O Emmanuel tem uma frase muito importante e muito bonita sobre essa questão de construção de templos, sobre construir coisas na terra, sobre construir com pedra. Hanan imaginava que a construção que era feita seria de pedra. Por isso ele fala, o que você vai pôr no altar? Uma estátua com fragmentos de lama? E Jesus não fala nada de matéria. E o Emmanuel falou uma frase assim, Tudo que os olhos da carne podem ver, está morto ou vai morrer. Esse microfone aqui, ou esse, esse microfone está morto. E estava morto também na hora que estava falando e não estava sendo som nele. Agora está sendo som, continua morto. Esse outro também está morto. O pedestal está morto, o meu óculos está morto. Esse caderno está morto. Foi árvore um dia, mas agora está morto. Tudo o que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer. Meu pai e minha mãe vão morrer. Marar vai morrer. Paloma vai morrer. Luiz Carlos, hum, certeza que vai morrer. <risos> Para que fazer essa está né? Inclusive, eu repito, pessoal, tem um sonho que quando eu morrer, eu encontro todos vocês lá, tá, bem-vindo. <risos> é meio sutil essa brincadeirinha. Tudo que os olhos da carne podem ver. Ah, Mas tem gente que está vendo um espírito aqui que não vai morrer. Não é o olho da carne que está vendo, esse não morre mais. Portanto, não é aqui na Terra essa construção. Podem investir no que vocês quiserem aqui. Não é aqui que vai se construir algo que não vai morrer. Na carne, na matéria, é importante, é legal. É bacana fazer as coisas, trabalhar, mas tudo que está aqui na Terra é uma preparação, é um estágio para o que eu construí em mim, e isto não morrerá mais. A estátua do Hanan vai morrer, a estátua de Jesus não. O sentimento não morrerá. E aqui vem a primeira parte do nosso Mestre Maior. Ele veio à Terra, depois que passou essa história de Hanan, começa a chamar os discípulos, começa a convocar o seu colégio apostólico, e Mateus, o primeiro evangelista, Conta para gente uma parábola que representa esse sentimento que Jesus quis dizer. Como fazer para construir esse reino? Mateus capítulo 13, versículo 3. E falou-lhes muitas vezes em parábolas, disse o mestre, eis que um semeador saiu a semear. Isso é bonito demais, não é? Meu? Puxa, como é bonito imaginar na, ao vivo ali. Se eu tiver direito de pedir alguma coisa... Quando eu estiver no mundo espiritual, eu falo, eu queria que o senhor mostrasse a fita aí de Jesus quando ele estava lá na Terra falando essa parte. Pode pôr no VHS, em DVD, na nuvem ou baixo, não tem mais. Mas eu queria ver como que era esse gesto, esse sorriso divino, esse cabelo com fios dourados, essa fala. Eu quero ver como que era essa parte. E ele fala: Um semeador saiu a semear. E ao jogar suas sementes, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, mas, por ter pouca profundidade de terra boa, saindo do sol foi queimada, e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Mas uma parte caiu sobre a terra boa e deu frutos. Uma cem, outras sessenta, outras trinta. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Vocês acham que está tendo uma conversa de agricultor aqui? O que, que é? É uma parábola. Parábola vem do grego. Parábole, que significa comparar. Colocar ao lado de. Vamos ver. Toda vez que o Henrique chegava em casa e a minha mãe estava lá, a gente ia na casa da minha mãe. Vamos ver se o Henrique já passou a vovó. Vamos lá ver. A gente comparava a altura da minha mãe com a altura do Henrique. E ele já passou a minha mãe, cara. Ele tá aqui assim, ó. Eu tô pensando: alguém sabe uma loja onde vende sapato com salto masculino? Porque eu não queria que ele me passasse assim tão fácil, cara. Eu vou vender caro essa derrota, mas ele vai me passar pelo jeito. É uma parábola, é uma comparação. Colocaram ao lado dele. Qual copo está mais cheio? Aí você põe o um copo do outro, esse aqui. Isso. Jesus estava fazendo uma comparação. Então, quando ele está falando uma coisa assim, é porque eram agricultores que estavam ali. Não havia outro jeito de falar. Como que você explica uma coisa para uma pessoa que só sabe aquilo? Imagina que você vai, por exemplo, lá na Amazônia e encontre uma tribo que nunca viu tecnologia. E você é o melhor vendedor de iPhones que existe. Ou de Samsung, né? Porque senão o Samsung Team fica chateado. Tem o iPhone Team, Samsung Team. E aí você chega lá e você esqueceu, você caiu, você perdeu o teu iPhone. E você vai explicar para um índio, vamos supor que você conseguisse falar, fala dele. Como que você vai fazer? É, é um objeto, sim, um objeto. Serve para você falar, falar com a boca, falar com a pessoa. É, falar à distância. É que é um tambor? Não, não, não. É, falar a distância, mas não é um tambor. É fumaça? Você faz fumaça? Não, não. Não, é, não esquece essa parte de falar. Ele tem, é, é um vidro, um vidro. O que é vidro? Cara, como é que eu vou explicar para esse cara como que é isso? É difícil, tem que falar, ó, imagina que é uma coisa, está sendo assim. É como o Jordano Bruno falando para os camponeses lá que Deus estava dentro deles, eles tinham que fazer um jeito. Então Jesus falou: um semeador saiu a semear, pegou sementes e jogou. E lá o povo judeu fazia assim o seu cultivo. Eles não eram como nós, hoje, com é a agricultura aprimorada, que você ara a terra, prepara tudo, cava o buraquinho, põe a semente lá e cobre. Não, eles jogavam a semente por tudo quanto é que... e depois passava, tratava a terra, já com a semente jogada. Então dava para entender como Jesus estava falando. pouco jogou a semente à beira do caminho, não é que o cara jogou para fora, a hora que passa a semente cai. Algumas caíram para fora, outras caíram no espinheiro, algumas não tinham raiz boa. Ele faz uma comparação e ele fala: "Mas algumas caíram em terra boa." Por que será que ele fala no final: "Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça"? Essa frase convida um pensamento mais profundo. Ó, oh, pessoal, lá no outro salão, é legal. Vamos supor, eu estou fazendo aqui. Mas o mais espaçado é mais gostoso. O João Previdéu está ali no fundo. Ó. A gente gosta mais de ficar mais espaçado. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. É, eu estou dando um toque aqui. É isso que Jesus fazia. Não é semente, pessoal, em si, o que o mestre quis dizer. Não entenderam, claro que não. Eu não sei se posso falar, mas acho que posso. É, é a sequência do Evangelho onde tem uma parábola atrás da outra. Porque uma coisa é você ver Jesus tentando se explicar ou amando a multidão, como ele era amoroso. E outra é você perceber ele se derretendo para os discípulos. Como ele gostava dos meninos, como ele se esforçou para fazer-se entender. Mesmo capítulo, não mudou, nós falamos capítulo 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 24 ainda. Logo depois de ter contado esta parábola, Jesus propõe outra parábola. Propôs então Jesus uma outra parábola dizendo, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Outra história... Ele está insistindo em alguma coisa que você faz um plantio e que germinando produz coisa boa. É o reino de Deus se construindo em nós. É isso que ele está dizendo. Não entenderam? Não, não entenderam. Portanto, Jesus propõe uma terceira parábola, capítulo 13, versículo 31, na sequência. Porque eu acho que era assim, né? Jesus propõe uma parábola que explicava uma situação ninguém entendia aí ele passava uma outra tentando ser mais claro, ninguém entendia aí ele ia para a terceira e se esforçava aí a gente entendia uns 5% deve ser assim hoje você pega o ao quadrado energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado ou você pega a equação matemática e o problema está lá o professor passa a equação você não consegue nem aplicar, meu você não consegue nem colocar o um número em, correspondente em cada... Calcular uma velocidade média, delta S sobre delta T? Ele fala, meu, o cara calculou isso aí, cara, antes de Cristo nascer, meu. Você não tem respeito a si mesmo? Pô, lê esse negócio, cara, entende aí. É uma questão de, de culhão, meu. Não é possível falar, Ai, mano, é muito complicado. Não, eu vou entender esse negócio, porque em português. E se eu procura um dicionário, imagina a dificuldade. Então, a gente entende muito pouco. E Jesus então propõe essa palavra que fica claríssima: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem recebeu e plantou em seu campo fértil. Pessoal, esse campo fértil é o nosso coração. A humildade é ter esse coração fértil coração de aprendiz que escuta a missa do Padre como eu faço, ou fiz mais, que escuta um pastor evangélico, que conversa humildemente com uma pessoa, eu escuto de tudo e retenho o que é bom. O que me parece estranho, como por exemplo me castigar por uma eternidade, por me maltratar para sempre, por fazer uma coisa, me convidar ao erro, permitir que exista um ser que me convide à tentação que eu adoro. Igual o Chico Xavier falou, a tentação é como um cachorro bravo correndo atrás de mim. E eu quero que ele me alcance. Às vezes você vai num lugar e sabe lá que tem é uma moça que te paquera. E você é casado. E você vai lá porque você gosta da tentação. Você vai no horário que você sabe que ela está lá. Então, mas você fala, ah, mas ela é que vem, sim, mas você vai até lá, você permite que vá sozinho. Você está com uma tentação como um cachorro e você quer que ele te pegue. E ele vai te arruinar. Só um exemplo. Mas então. Jesus propõe essa parábola e diz isso. O reino de Deus tem essa ideia, é semelhante a, uma, a um grãozinho bem pequeno. Esse grão de mostarda aqui não é aquela verdura aparente do alface, não, parente do almeirão. Não dá na horta. Essa mostarda aqui é uma árvore frondosa, onde passarinhos fazem ninho nela, onde faz sombra para carro para embaixo. Essa expressão quer dizer Jesus tem uma. Uma coisa pequenina que ele trouxe, que foi plantada pequenininha, e que se cair num terreno fértil, ela vai produzir. Umas produziram 30, na primeira parábola. Outras produziram 60. Outras produziram 100. Quem será dentre nós que tem esse campo mais fértil? Eu posso dizer aquele que tem mais humildade. Então, se por exemplo você se formou em gastronomia, Aí ela está fazendo um bolo, um doce, alguma coisa. E a sua vozinha, que nem é alfabetizada, fala Filho, se você passar assim na assadeira no fundo, fica melhor para tirar. E você não aprendeu daquele jeito, você aprendeu de outro modo. O orgulhoso, que é o oposto do humilde, fala Ah, vó, você nem estudou. Dá licença, eu sou formado em gastronomia, eu sou especialista nisso. Esse é o orgulhoso. Veja, ele blindou o aprendizado, ele está dificultando em novas informações. O humilde fala, é verdade, vó, como é que a senhora faz? Faz aí, deixa eu ver. Passou aqui, e eu vou fazer um outro, para a senhora ver como que eu faço, onde qual é melhor. Ele não precisa só aceitar e ficar quieto, ele passa ali. Beleza. A hora que ele desinforma, eu falo poxa, vó, só sabe que a senhora ficou melhor? Tem razão, ele aprendeu mais uma coisa. É um coração de aprendiz, é um coração humilde. É isso que quer dizer, tá bem? E há um ditado oriental muito bonito, pessoal, nessa expressão de o que é pequeno, o que é grande. Olha só que legal. Esse ditado oriental que fala que se você plantar uma semente pequenininha, pode dar uma árvore frondosa, diz assim que você, todo mundo é capaz de cortar uma laranja e contar quantas sementes há lá dentro. Mas ninguém é capaz de cortar uma semente e dizer quantas laranjas ela será capaz de produzir. A semente guarda ali uma essência profunda. E que se nós tivermos o cuidado de plantá-la num terreno bom, num coração humilde, ela vai frutificar. E esse terreno, pessoal, é o nosso coração fértil. E essas sementes são os sentimentos que Jesus fala para Hanan que ele esculpindo vai chegar a obras de arte. Sentimentos que estão plantados em nós, sentimentos que Deus colocou em cada um e que vai se desenvolvendo conforme vamos nos desenvolvendo. Mas olha só que bonito! Toda sementinha, pessoal, precisa de cuidados, precisa plantar ela, precisa regá-la, podá-la, protegê-la do sol, colocar na sombra, aguá-la na hora certa. É um treino, um exercício, não é simplesmente aguardar. O tempo só é o que se gasta para, fazendo as boas ações, dar um bom resultado. Mas o tempo por si só não faz nada. Olha que bacana, no nosso eh, livro, o Pão Nosso, capítulo 3, Emmanuel fala assim, ó. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador. Está se referindo a Jesus. É necessário, então, que nós tomemos lições com Jesus e deixe a nossa semente florescer, deixe a nossa semente produzir coisas boas, que seriam, então, nossos sentimentos, as lições que recebemos. Olha que coisa mais bacana, que coisa linda. Capítulo 25 do Pão Nosso. O campo onde a lição da semente divina do Evangelho será semeada é o coração dos homens, homens ou mulheres, né? o contrário de animal. Capítulo 81. O coração humano é receptível, tanto quanto a terra. Essa história do divino cultivador, um semeador saiu a semear, era Jesus falando dele mesmo. Um semeador saiu para semear. Veio lá de uma esfera que vocês não fazem ideia a distância, a elevação, quão é profundo. E ela veio. E ele veio semear umas sementes. Ele jogou sementes. Muitas e muitas. Algumas germinaram um pouquinho, outras ficaram ali num terreno pedregoso, não conseguiu nada, mas está esperando. Aí vem um chacoalhão forte da vida, uma dor, aí vem. Por exemplo. Duas pessoas que eu amo, que é o Marcos e o Renan, não vieram na minha palestra. Eu já não gosto mais tanto deles assim. Não é, E as meninas convidaram eles para vir. Vamos lá? Um deles se tubiou, segundo uma delas. Ah, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vou fazer um lanchinho e vou ficar por aqui. Tudo bem. Emmanuel fala, muitas vezes, para estes, não para o Marcos, que é um homem tão bom, mas, quando não vem, não vem. será necessário uma sementeira especial. Não quer vir desse jeito, filho? Vai vir por outro e não é vir no centro espírita, é tornar-se religioso. Religião eu pratico muito menos aqui dentro do que lá fora. Religião é como o mano falou: é precisamos em verdade do espiritismo, precisamos em verdade de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Espiritismo é a nossa doutrina. Espiritualismo é como se eu chegasse aqui, se eu jogasse incenso, uma manga da camisa que passa aqui, opa, bem baixo, joga água em vocês. Isso é espiritualismo, rituais ou situações. Espiritualidade é o olhar amoroso, é o um abraço sincero, é ouvir uma história, dar uma opinião, é gostar das pessoas. Precisamos muito mais disso em si do que gestos exteriores. E este terreno, nosso coração. Tem que ser humilde para se aprender. Olha que bonito! Olha como é verdade isso aqui. Humildade, pessoal, não tem nada a ver com pobreza. Nós confundimos já aqui. Humilde não é um homem pobre, porque tem muito pobre que não é nem um pouquinho humilde. Muitas vezes a lição da humildade que ele poderia aproveitar. Ele está desperdiçando a encarnação inteira porque ele é muito é, orgulhoso. Mesmo com uma condição social péssima, mesmo com situações que não estão colaborando para aquela arrogância toda, mas ele não tem o que oferecer. A humildade pode se verificar num é homem muito rico, muito poderoso, como aconteceu com Jesus, que não era rico porque não quis, mas era muito poderoso. E o mais humilde, talvez, que passou aqui, o mais humilde a ponto de saber o momento certo de ensinar o outro. Olha essa definição, pessoal. Ser humilde é ouvir enxergar suas falhas e reconhecê-las. Pessoal, geralmente isso acontece muito com um casal. Às vezes, você mete o pé pelas mãos mesmo. Você falou grosseiramente, você brigou com a esposa, você foi um pouco autoritário, aconteceu. Não é ferir a regra 3, não é uma traição, não é um negócio horrível. Mas, poxa, seja humilde, fala errei, hey, desculpa, meu amor. Não vou fazer mais. Não cria desculpa. Não queria inventar. Também estava muito calor, estava muito frio, estava muito chuvoso. Falou: Isso aqui é o paciente do Rogério lá. Isso aí não vai colar. A humildade, ela reconhece: É, realmente, eu berrei. Estou triste de ter errado, envergonhado, arrependido. Você me desculpa, meu amor. Eu não vou fazer mais. Esse é um gesto bacana. Agora, o humilde, então, ele enxerga as suas faltas e reconhece. Se ele não fizer assim, também não é bom também não falar mais nada. Não conversa, não dá o braço a torcer, a pessoa começa a voltar a conversar de novo, deixando aquilo quieto, mas ele não falou, ou ela não falou, homem ou mulher. Não, isso está longe da humildade. Desse modo, você não esculpe o sentimento para se tornar melhor. Ao sair do planeta Terra, nós temos que sair melhores do que chegamos, melhores, mais saudáveis moralmente, mais limpos, Eticamente. isso é importante. Então, ó, humilde é saber ouvir, claro, enxergar suas falhas e reconhecê-las, aceitar as diferenças, saber que todos possuem potenciais mais ou menos desenvolvidos. Então, numa parte você é melhor que outra, em outra ele é melhor que você. Não tem jeito. Eu tenho um amigo, até posso citar é o Werner. Werner Guerra, parceiraço. Ele deu, acho que o primeiro livro dos Espíritos que eu ganhei na vida. E aí, ele é, ele é um menino, é gênio. Ele é ótimo para estudar, prestar uma prova e passar. Ele presta e passa em vestibular. Coisa incrível, cara. Ele, ele já estava fazendo engenharia na poli. Ele falou, ah, não sei o que, acho que eu vou mudar. E mudou, prestou um negócio e passou, tipo assim, em promotoria, cara. Fez um outro curso. Eu falei, nossa, que moleque que gênio. Mas na hora que eu estava passando umas coisas de música para ele, eu falei, Werner, essa música do Rush, The Trees, por exemplo, quem não conhece, eu lamento, amigo. Eu lamento você não conhecer The Trees. É seis por oito. O que é 6 por 8? A contagem dela não é assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, que nem parabéns para você. Parabéns para você, um, dois, três, nessa um, dois, três, seri, basicão, ó. Tum, tá, tum, tá, tum. Não, é ser 1 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, é um outro andamento. Ele não consegue contar. Ele não consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, muda, 1, 2, 3, 4, 5. É, ele é menos desenvolvido nessa parte. Isso que ele quer dizer. E ele, por ser talvez uma pessoa que passou em vestibular enquanto eu estava lutando com o um cursinho, poderia falar: ah, não quero mais saber disso. não Por orgulho. Um coração pedregoso, pessoal. Não é o caso dele, não. Só exemplo. Um coração que não é fértil. Sejam férteis na humildade. Aprendam com os outros. Lembra que o Chorão, o Thiago falou assim, meu, o mano ali de tais pode ensinar você. É verdade. Aquele cara que você não dá nada pode te ensinar. Quantas coisas que o Henrique me ensina? Uma delas, por exemplo, é você passar em sinal. É que assim, meu, eu quero aproveitar o último minuto dentro da minha casa, depois quero aproveitar o último minuto aqui com vocês. Depois eu quero... Então quase sempre o trânsito é a parte que eu estou no trânsito, né? É em trânsito de um lugar para outro. E eu, eu percebi já que tem pessoas, eu já falei e repito, tem pessoas que têm sonho de parar no sinal amarelo com um carro. Eu pergunto assim, qual é o seu sonho na vida? Ele falou, meu sonho é ter uma casa com piscina. E o seu? O seu é construir uma família, ter filhos? E o seu? É pra Disney um dia lá, conhecer aquela turma toda. E o seu? O meu sonho é tirar a carta e parar no seu amarelo. Como assim? Porque você tá indo de carro e tem alguém na tua frente. E o cara tá um pouco devagar. Mas, você fala, amigo, vai, cara, tá verde. Vai, vai, vai, amigo, vamos lá, cara, anda logo, vai. Você vai ficando irritado, né? Vai, cara, tá verde. Se você passar, eu passo no amarelo, eu juro. Mas ele tá louco para parar de sinal amarelo, porque é sonho, sonho é sonho, né? Cara, ele tá embaixo, assim, dá amarelo e... Ele... Assim... Nossa senhora, meu, como é doído isso. E numa dessas vezes, eu louco, não tenho esse sonho de parar de ensinar o amarelo, mas vocês parem, eu sou amarelo. você até pararam, eu sou amarelo, hein? tem policial, e é o que eu sei? sinal Se amarelo, vocês parem. Eu não paro. Mas no vermelho eu não passo, tá? só quando teve esse caso eu estava indo, estava indo e, e, e na minha frente passou um cara e sonho de parar no sinal amarelo do cara aradinha, que não estava e deu um amarelo, tinha um cara na minha frente que não tinha sonho também, já passou deu um vermelho eu passei mas foi só essa vez na minha vida toda Henrique, papai, papai Ô Henrique passou no sinal vermelho eu falei, estava vermelho Henrique? Tava, papai, tava. eu falei, ai é que o papai está com pressa, Henrique. Ele você para a escola. Mas por que a gente não saiu um pouquinho mais cedo? É, o um menino lá de 10 anos pode me ensinar, meu. E se eu batesse o carro e machucasse ele? Machucasse outra criança? Então, os que, afinal de contas, têm sonho de braço amarelo, é um sonho bom. É, né? Tem um sonho para tudo, né? Mas, eu quero dizer... Todo mundo pode nos ensinar, mas eu poderia falar, quando você tirar a cara, é que você vai ver, cala a boca, você não me respeita. Coração enferrujado, cara. Coração radioativo desse. Não quero ser esse. Eu não quero que Jesus fale assim, Tato, não, não conheço. Tato sabe, fiz palestra bastante. Quem? Não, não conheço ele, não. afastai vos de mim, ó oh vós, Tato, que praticou a iniquidade. Nossa, eu ia ficar tão triste, cara. Eu ficaria tão triste se vocês um dia vissem Jesus, encontrassem com ele, voltassem para me falar e falar isso, cara, ele não sabe quem você é, não. Não sabe quem eu sou? Como sabe, meu? Ele estava zoando com a tua cara, você está zoando com a minha fala a verdade. É, sabe, ele sabe, tá? Mas ele estava meio bravo com você, viu? Ele não fez cara boa hora que eu falei, não. Nossa, eu ficaria tão envergonhado, tão triste, cara. Tão triste de coração. Ficaria assim, massacrado, com o coração triturado de imaginar uma coisa dessas. Você fala, não, conheço, sei sim. É um cara lá que não tem sonho de ir para o som amarelo, não é isso? Imagina se o mestre fala uma coisa dessa. Mas, pessoal, a humildade, portanto, é algo que é como se você oferecesse à vida a oportunidade de aprender, de ser alguém que está aprendendo, reconhecer essa postura, essa condição de aprendiz, de ser alguém que não sabe tudo. Pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, imaginar que, quanto mais longe no cosmos eu quiser olhar, menor é a área. Se eu olhar a olho nu, eu vejo bastante coisa, mas bem perto assim, perto que pode dizer, não dá para ver. Agora, se eu quiser me aprofundar muito, eu tenho que especificar, começar a especificar, e começar a ficar cada vez menorzinho aquele ponto, é igual a nossa disciplina. A Claudinha aqui que veio cá, Wanda é ortodontista, ela se especializou, ela está se aprofundando mais e mais nessa parte, mas e endodontia? Ah, ela sabe o que é, mas não, não, não, não dá tempo, pessoal. E arquitetura, Claudinha? E engenharia civil, como o Renan? E não dá para saber. Nós não sabemos quase nada. E o tema dessa palestra e essa pergunta eu coloquei. Humildade. Alguém viu por aí? Porque, meu, me dá vergonha de perceber que lá no Taust, onde quase sempre almoço, todo dia... As meninas, os rapazes garçom, me tratam com uma alegria. Por quê? Porque eu converso com eles e pergunto o nome. Como você chama? Eu chamo Gabi. E você? Eu sou o Igor. E você, eu sou o Silvio. Eu chamo ô um bom dia. E eles fazem questão de me servir da melhor maneira. Por quê? Porque, pelo visto, o que eles estão sendo tratados de prepotência, com maldade, com arrogância, perde-se a conta, cara. E além do que, nem é por eles. É por nós mesmos, é pelo coração ficar melhor, é para a vida ficar mais profunda e com mais conhecimento, com mais aprendizado para nós mesmos. Mas pessoal, nós não podemos demorar muito, mas há uma, um pensamento germano maravilhoso que ele fala assim, ó, a manjedoura assinala o ponto inicial da missão do Cristo, como dizer que a humildade representa a chave. Para todas as outras virtudes, se eu apontar para vocês ali, ó, ali é um homem humilde, vocês vão concluir que ele sabe muito matemática, que ele sabe muito gastronomia, que ele é um ótimo médico? Eu falei que ele era humilde, não a virtude da humildade não traz nenhum conhecimento, ela ensina, mas ela prepara o terreno para novos conhecimentos. Ser humilde é perceber assim: puxa. Eu fiz, não era legal, não foi bacana, aprendi com a vida, não vou errar mais. É o que Jesus fala, filho, vá, não peques mais, para não lhe acontecer pior. Porque se o aprendizado não veio na primeira vez, ele virá na segunda. Se não veio na segunda, virá na terceira. E cada vez o cerco aperta mais. Eu tenho confiança que quando o Henrique, por exemplo, começar a me dificultar em alguma coisa, e ele que precisa fazer, como fazer a tarefa, como fazer as obrigações, eu vou ter que fazê-lo. Obrigatoriamente a cumprir a lei, mas quanto menos precisar, para mim é melhor, me dói menos. Quando Jesus nos manda, por exemplo, numa encarnação, e há uma coisa lindíssima, pessoal, que Jesus, que Emmanuel falou no capítulo 80 do livro Pão Nosso. Vocês precisam ler esse livro na cabeceira da cama, antes de dormir. Lê esse livro, é uma lição pequena, faz a prece, mesmo que não entendeu, você lê de novo, vai guardando, ele fala assim, uma coisa muito bonita. Jesus é nosso Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Fala a verdade, pessoal. Meu pai, às vezes nós estamos andando a pé ou andando de carro, e a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, a gente vê uma pessoa com aquela perna inchada de varizes, assim, andando com uma dificuldade, faixas, e a gente se condói. E se eu pudesse fazer alguma coisa por aquela pessoa, eu faria? Meu pai faria duas vezes mais e curaria. Mas eu pergunto, Jesus pode, não pode? Pode, mas por que não faz? Porque o nosso Senhor Jesus é nosso Senhor pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Não é para fazer isso para Ele. Ele está aprendendo muito com aquilo. Ele está se desenvolvendo demais nessa encarnação. Daqui a pouco acaba. A encarnação nossa é um segundinho, um segundo é muito. É uma fração relâmpago na nossa história de vida espiritual. Então, o que estamos passando, aproveita logo. E pode saber, a dor tem hora marcada para acabar, pessoal. O que passamos de desconforto tem hora marcada para acabar. Mas não desperdiça a oportunidade e não vejam como vingança, até porque, vejam bem, se você erra uma coisa e luta para aprender, você já está amenizando sua expiação, você está aguando ela, daqui a pouco fica muito mais brando. Agora, se você erra uma vez, paga com a mesma coisa, você mandou amputar pernas de pessoas, por exemplo, e nasce numa outra encarnação sem a perna, e não aprendeu e continua caminhando, nasce outra. Mas não precisa contar quantas pernas essa pessoa amputou por maldade. Cinquenta. Ela vai ter 50 encarnações perdendo perna. Não, nada disso. Não é elas por elas. É o aprendizado nosso. Mas desperdiçamos essa construção, lapidar esse sentimento. E por quê? Porque somos orgulhosos, pessoal. Então, o que é o contrário da humildade? É a riqueza? Não, é o orgulho. E o orgulho é aquilo que não aceita uma opinião. Não tem conversa. Ele não vem aqui porque ele já sabe tudo. Ele, é um, ele na verdade escreveria o Evangelho. Ele não escreveu porque escreveram antes dele. Essa pessoa, por exemplo, é orgulhosa, um coração onde nada germina. Tudo que é plantado ali morre. Não produz nada. Não vai para frente. É o símbolo que Jesus fala: é como jogar uma semente. Ela caiu numa terra que não tem profundidade de raiz. Aí ela resseca nós não podemos ser esse, e o relacionamento, o convívio entre as pessoas é o que faz isso, é o que mais nos estimula, nos constrói. Então, o Evangelho de Jesus, a história de Jesus representa muito bonito como nascer ali na manjedoura e morrer na cruz, os dois símbolos grandiosos e maiores do cristianismo, humildade na manjedoura, sacrifício na cruz, Sacrificar-se por uma vida melhor. Deus não veio para a Terra, Jesus não veio para a Terra para dar o sangue dele para uma vida minha ser melhor, não. Ele veio a ensinar eu a dar o meu sangue por uma vida melhor, para uma situação melhor. E ao longo da nossa vida nós vamos deparar com muitas pessoas, com muitas histórias de humildade, de amor que nos ajudam muito e nos amparam muito nesse processo. Tem uma parte que eu vou contar para vocês para gente acabar numa história. Que falava assim. Falávamos ao Chico dos nomes e suas traduções. Sabe quando você fala, o que significa esse nome? Aí você vai lá ver, o que significa esse nome? Você vai lá ver. Todo mundo adora o que o próprio nome significa, né? Ninguém quer saber que foi uma coisinha simplória. Igual quando você vai, por exemplo, numa cartomante ou numa pessoa que joga alguma coisa lá e ela fala que você foi um escravo. Você não volta nunca mais lá. Né? Essa aí não sabe nada. Agora, se ela fala que você foi um imperador. Essa mulher tem visão, hein, meu? Isso aqui é ser grandioso, sendo que era para se contar, porque imperador é um ou outro. Quando é pouco, é, é, é raro que fosse todo mundo, e todo mundo sai de lá satisfeitíssimo. Então, eles estavam falando isso, as traduções dos nomes. Particularizando alguns de nosso conhecimento. Lembramos de um caro irmão, hoje na espiritualidade, e com quem trabalhamos na Central do Brasil. Central do Brasil. Chamava-se Juleno. <risos> Bonito nome, né? Alguma mamãe está grávida aqui não? Vai ser pai de mãe, de menino? Juleno. olha que nome bom. Juleno. É, vai ter, vai dar a explicação do nome dele aqui. Mas na verdade, Juleno, eu acho que é quando o pai falou, eu queria pôr John Lennon. Só que a pessoa falou, como é? Juleno. <risos> Quem Aquele que cantava dos Beatles, Juleno. <risos> fala para mim. J-U. J U, J -U L-E-N-O, L -E, Juleno. Ah, Juleno. É, mas na verdade diz que é porque o pai chamava Juvenal, a mãe Leonor e o sobrenome é Moraes. O que quiser? O cara sacaneou com o moleque, não tem jeito. Juleno. O Chico sorriu e passou então a falar, e saiu com esta, revelando-nos a alma cândida e humilde. Então, eu devo vir de uma coisa muito pequenininha, pois o meu nome termina em Cisco. Sempre falou deviam me chamar de Cisco, não de Chico, porque meu nome não é Franchico, é Francisco. E eu sou como um Cisco para Deus. Sabia que era muito maior do que nós, mas eu não gostaria que me chamasse de Cisco. Não é porque eu sou magro não, mas você fica magoado. Mas olha só que coisa mais linda, pessoal. Uma vez, essa história é bonita demais, eu repito, um rapaz que trabalhava numa livraria de livros espíritos em Belo Horizonte, foi a Belo Horizonte, estava lá, e sempre que alguém ia, ele falava, você conhece o Chico Xavier? Eu já conheço. Oh, se um dia ele ia, traz ele aqui. Poxa, eu quero tanto conhecer esse escritor dessas obras, Paulo Estevam, há dois mil anos. Porque naquela época, pessoal, não tinha as fotografias nas capinhas dos livros. A TV Tupi foi em 1971, eu reencarnei em 1976, para vocês terem uma ideia. Não se aparecia na televisão, então não sabia quem era Chico Xavier. E ele, então, esse tal de Aloísio, sempre pediu: Pô, por favor, me fala quem é, eu traz ele aqui, traz ele aqui. Pois num belo dia, como é que o Chico vai até essa loja de livros, essa livraria? E uma pessoa que conhecia tanto o Aloysio quanto o Chico, falou, ah, Chico, vem cá, Eu tenho um cara que quer te conhecer há muito tempo, sempre me pede, hoje eu vou ter a alegria de mostrar você para ele. E ele levou lá e chegou assim, falou, ô Aloysio, você não queria conhecer o Chico Xavier? Pois aqui está ele, olha lá. Diz que o Aloysio olhou para o Chico e viu ele tão simples, vestido, tão modesto, um olho olhava para o Aloysio, o outro olhava para lá franzino, feinho Chico nunca foi homem bonito desprovido de beleza o Aloysio olhou para ele e viu ele tão humildemente vestido e falou ah, quem dera isso aí fosse Chico Xavier quem dera ele fosse Chico Xavier o que vocês responderiam? se me falasse assim eu quero conhecer o Tatu Sabe eu quero conhecer e não tivesse me visto em lugar nenhum e um de vocês falassem ah, o Tato Sabe é esse cara aqui. E ele me visse e falasse, quem dera esse aí fosse o Tato Sabe? O que, que eu faria no lugar do Chico? O meu orgulho iria na tampa, cara. A mágoa, o rancor, o ódio. E o que, que o Chico falou? Vocês sabem ou não? Não sabem porque já ouviu, ou já leram também. Ele falou, é verdade, Aloísio. Quem dera eu fosse Chico Xavier. Quem dera eu fosse ele. Se para Luísio, um homem que escreve tais livros tem que ser dois metros de altura, olho claro, ou tem que ser robusto, ou tem que ser o jeito que achar que tem que ser, então ele não era o Chico Xavier que ele queria. Mas se Chico Xavier era alguém que produz tais obras, tais encantamentos que nos fazem ter uma vida melhor, qualquer corpo, qualquer roupa, qualquer um serviria. Porque a humildade é um gesto assim, de aprendiz. E eu aprendo mais uma com a Luísio. Quem dera, né, Luísio? Eu fosse quem você está querendo que eu fosse. Enfim, pessoal, não, ó, não há mais nada, só vou falar esse pensamento. Essa, essa é a encantadora de Maria Dolores, eu amo essa poesia, foi uma das primeiras que eu memorizei, e é linda demais, e é como uma prece para o nosso nascimento aqui na Terra. Ela diz assim, Senhor, notem bem o pedido que provavelmente nós fizemos em prece para Jesus antes de nascer. Senhor... Quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas." Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o um lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando-nos os passos, e que, por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetuis as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos, não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, pois, no desejo de seguir-te, quero trabalho apenas." Dá que eu esteja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. Mas se um dia uma cruz de provas e de agravos vier a reclamar minha a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, ajude-me a estender as próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodei, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, Mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto, dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, Celeste Amigo, aspiro um dia a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que um dia, talvez, eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes nas tuas. Maria Dolores, pelas Sagradas Mãos de Chico Xavier. Pessoal, todos nós estamos construindo algo em nós. Essas estradas são os nossos campos férteis, que, ao passarmos, podemos ver germinando gratidão, germinando obediência, humildade, germinando coisas... Humildade não, humildade é o próprio campo, germinando tudo aquilo que precisa ser feito para um dia não precisarmos mais sofrer. E quando esse dia chegar, não precisaremos mais nascer com tantas dificuldades, com tantos problemas como trazemos ainda no nosso planeta. Mas por enquanto, essa é a nossa melhor escola. E para mim é uma honra, uma alegria estar encarnado aqui junto com vocês, falar desse assunto e poder perceber que estamos crescendo e desenvolvendo em nossos campos do coração algo muito melhor para a gente mesmo. Feliz 2023, mais uma vez. Marar, que a palavra está na mão. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Ah, dá um abraço aqui primeiro. <risos> Não, é um agradecimento, queridos irmãos e irmãs. Hoje, esse mês, faz um ano que eu vim aqui. Um caco. Nossa, nem sei como eu cheguei aqui. Minha esposa tinha desencarnado fazia três meses. E dois amigos que frequentam aqui, o Elton e a Barba, me convidaram para vir. Aí eu falei assim, nossa, mas eu nunca fui, eu sou ministro da igreja, padre católico, tudo, nunca vim aqui. Aí a minha filha falou, pai, seja humilde, você recebeu um convite, alguém está querendo te ajudar. E eu aceitei esse convite, vim aqui, fui na fluidoterapia, passei. Nossa, para mim é uma dificuldade, vocês não imaginam como eu cheguei aqui. Eu só andava com o santinho da minha esposa. Fui, fui, participei. Sempre humilde. Sempre grato a tudo que pudesse acalmar meu coração. Essa palestra, acalma, acalma. A coisa tem que vir aqui de dentro. E eu vi, na segunda passagem pela Fluido, eu lembro que eu recebi uma mensagem da minha esposa, do jeito dela, que eu não falei nada para ninguém, para eu cuidar da estufa, que ela gostava de planta para eu cuidar da estufa dela, que a estufa era minha. A estufa está lá em casa ainda. Não consigo cuidar, mas todo dia eu olho ali. E eu falo para vocês, humildade, gratidão. É ter amor no coração, é poder olhar para as pessoas e tentar não sentir raiva, não sentir dor, não sentir mágoa, não sentir nada. Vocês não sabem o que eu passei, mas vim, fui acolhido e Maio, eu pedi tanto, eu pedi tanto. Veio Orlando fazer as psicografias, e é uma história que está no podcast que eu estava gravou, fiquei lá contando a história, e tal eu acho que pela minha humildade de estar ali no meio de 200 e poucas pessoas, peguei a ficha 49, fui no outro dia e foi o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro e não é que ele me chamou, foi a quinta carta e era ela conversando comigo de uma maneira tão linda, serena, para acalmar o coração. E essa assim, humildade, gente, é você fazer o bem, pensar o bem, ter amor no coração. Eu escrevi para ela... Nosso amor foi uma coisa de, de cinema. Eu a conheci, três meses noivo, seis meses casamos, e pronto, 30 anos juntos. Nunca ficamos longe, ficamos uma semana longe. Eu lembro que, eu escrevi, ela era muito espiritualizada. Lembra-te que quando abandonasse esta terra, não poderás levar contigo... Nada do que tens recebido, somente o que tens dado. Um coração enriquecido, pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. São Francisco de Assis. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Eu quero que vocês reflitam. Esse moço fala, ele fala que ele é a teoria e eu tento mostrar o lado prático o lado prático é assim Eu nunca saiu tanto amor do meu coração como sai agora e agora eu estou sendo feliz eu estou sendo calmo quando eu não estou bem eu fico escutando escuto a carta de novo, escuto o podcast fico vendo eu de novo lá. eu não acredito que eu falar. mas é assim eu peço a vocês Vão no fundo do coração, no fundo da alma. Cada um tem uma coisa muito especial dentro de si. Só precisa colocar para fora. Precisa amar o outro. E não é só falar que eu te amo, é amar. É amar e provar, sabe? Mostrar que ama mesmo tudo, sabe? Eu sou muito... Eu tenho muita gratidão por aqui me fez ver muita coisa, me, me engrandece cada vez que eu vejo. E esse um ano, como não é fácil para ninguém, não foi para mim, eu estou tentando me virar, me reestruturar, fazer minha vida, mas olha, ela falou uma frase na, na carta, e ele sabe, o nosso amor é muito maior do que essa dor, nunca se esqueça, meu amor. Nosso amor é muito maior do que essa dor, tá? Obrigado, queridos. Desculpa. Que legal, pessoal. Acompanhei essa história bem verdadeira. Puxa vida! Esse chacoalhão, essa sementeira especial, talvez, eu não vejo como assim, ah, Daisy precisa desencarnar, para o Marar vir para o centro espírita. Não, o já era um homem religioso. Mas é um combinado reencarnatório, ela está viva, tenho certeza absoluta. Ela provou, trouxe carta. Mas o aprendizado, a humildade de um homem ministro da Eucaristia, vira um centro espírita e sem se preocupar assim, o que vão pensar de mim, o que, vão, o que eu vou enfrentar de acordo com, as, com a minha religião, é, tem a ver sim com muita humildade. E eu vi no dia da psicografia a humildade do Marar se entregando ali, pedindo para para receber. Acreditando numa coisa, então, naquele momento, pelo amor à sua esposa e uma coisa que uma outra religião dizia não ser possível não dever-se fazer isso. Então, legal, amigão. Obrigado esse testemunho. É muito certo mesmo a nossa Deise, a sua Deise está, com certeza, muito feliz por tudo isso. E Deus nos ama, pessoal. Não vai separar eternamente os corações que se amam de jeito nenhum. Tenho certeza que quando forem Desencarnar meu pai, minha mãe, vou sentir a dor, mas vou me comportar como tal. Façam isso, viu? Sejam humildes, obedientes, submissos à vontade de Deus. A humildade também se aplica nesse momento da dor. Eu não sei o que é melhor, vou aprender com essa lição da vida e me construir alguma coisa. Até porque não dá mais para voltar atrás, tá bom? Ou aprende, ou tem que passar outra vez para tentar aprender uma próxima. Que seja então a última, para a gente não ter mais que enfrentar coisas assim. Vamos fazer uma prece então, pessoal, tá bom? Vamos emitir nossos pensamentos juntos de gratidão a Deus. E aí, vocês fiquem aguardando quem for tomar o passe, vão sendo chamados também? Tá vão se sentando como vocês sabem que funciona. Senhor Jesus, meu Senhor, obrigado, Mestre, por o senhor ter vindo à terra e nos ter contado essa parábola do semeador. Um semeador saiu a semear Na época, se algum de nós estava lá encarnado Nem percebemos muito bem a grandiosidade de quem estava ali com a gente Tanto, né mestre, que fizemos o que fizemos com o Senhor E o Senhor em sua humildade se entregou a todas as nossas exigências e vontades Mas agora, Senhor, quem sabe um pouquinho mais amadurecidos Lhe rendemos a gratidão Pedimos o perdão por termos feito errado, e graças a Deus, o Senhor nos concede seu amor todos os dias. Permita, Senhor, que o nosso coração torne-se mais humilde. É uma maneira boa de aprender com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso irmão, nosso pai e mãe, com o nosso vizinho, com o nosso patrão, com o nosso funcionário. Permita, Senhor, que o meu coração esteja atento a cada lição que o Senhor coloca na minha frente, em cada lição que uma pessoa me dá, num simples gesto para comigo. Permita, Senhor, que o meu coração esteja mais e mais humilde, um coração fértil que quer aprender mais e mais, e não só aprender nos livros de escola, não só aprender nos livros, não só aprender nos filmes, mas aprender em toda a vida, em todo o dia a dia. Permita, meu mestre, que eu seja esse alguém mais humilde, e que ao sair da terra eu esteja melhor, Senhor Mais virtuoso Mais um ser humano Alguém mais feliz Obrigado a todos os espíritos desta casa Que trabalham incessantemente Pelo Santo Espírita Chico Xavier Abençoado Chico também Que demonstrou a humildade em tantas lições Que eu possa ser um pequenino espelho, Senhor De todas essas pessoas Homens e mulheres grandiosos que passaram por aqui e deixaram a sua marca de amor. Que eu possa ser alguém que, ao me retirar, deixe uma saudade, deixe uma marca positiva, uma marca de humildade. E que assim seja cada vez mais. Obrigado, obrigado, meu Senhor. Esteja conosco em todos os momentos. É o nosso pedido. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Fiquem sentados, tá bom? Um trabalhador da casa vai chamando em ordem para ser aplicado os passes, até a primeira quarta-feira do mês que vem, primeira quarta-feira de março, aniversário da minha mãe, Márcio.